Nossa presidenta, Dilma Rousseff, foi deposta. Eu não tenho dúvida disso, porque ela foi deposta. E temos um parlamento que, pelo amor de Deus, né, com raríssimas exceções, é o pior parlamento da história brasileira. É não só pelo conservadorismo, né? porque se fosse conservador até seria bom, né? É, mas pelo reacionarismo, pelo, pela falta absoluta de ética, né? Uhum. E o que que vai ser agora? Uhum. Tem gente que está propondo eleição. Eleição para quê? Com esse parlamento elege um presidente para continuar tudo a mesma coisa? E com essa legislação? E com essa le legislação? Legislação. Uhum. O, o, qual é o caminho que a gente deve seguir? dentro dessa conjuntura, tão triste para a nação brasileira. Olha, Paulo, também é, para mim é um privilégio estar com você. Eu já te acompanho de muito tempo, nunca tivemos a oportunidade que estamos tendo agora, de nos, nos encontrarmos né, como militantes políticos, históricos, sonhadores, nós somos sonhadores. Né? A política para a gente, eu sei que para você também é assim, Quer dizer, é o ar que a gente respira, porque é, é o meio de que a gente dispõe, ou busca dispor dele, para promover as mudanças que o nosso sonho exige, propõe. Né? Então, eu te conheço, a, a tua produção intelectual, os teus textos são de uma, de uma beleza, de, uma, sabe, de um brilhantismo enorme. Estou fazendo isso para te agradar, porque realmente é esse o juízo que eu tenho de você. Quero também saudar quem eventualmente possa estar nos ouvindo, nos escutando, nos vendo. Né? E um dos méritos, se é que pode ter mérito numa crise desse tamanho, é, são os subprodutos dela. Né? E, e esse debate que você está introduzindo nessa nossa conversa aqui, está se fazendo em, em diferentes espaços, com diversos grupos, e está se reencantando a, a política fazendo com que as pessoas, de novo, se interessem pela política, tenham um gosto por ela e se decidam a, a refletir a frente à gravidade dos fatos que estão postos aí e se colocar numa atitude de busca, de indagação, né, do que fazer. Isso é o meu caminho dado, a meu ver. Né? Quando você se pergunta, bom, o quadro é isso, o que fazer para mudar? E se você faz isso com muitas outras pessoas, com diferentes visões, com diferentes experiências, inclusive políticas, isso sinaliza que vai sair um saldo, se não aquele que seria necessário, que é uma reforma estrutural profunda, do sistema político, do sistema institucional do país, da concepção do Estado, do papel do Estado, a relação entre o Estado e a sociedade civil, no sentido de promover a verdadeira democracia, que combina, que integra, que articula a democracia representativa com a democracia direta, a democracia participativa. Então todos esses temas que circundam né, a perplexidade diante dessa crise estão tá acumulando né, é, reflexão. Né? E, e isso alimenta, está alimentando né, o momento em que a sociedade vai se enfrentar de novo vai se colocar novamente diante de uma disputa eleitoral, que é mais um dado que pode complicar ainda mais o quadro e a conjuntura né, institucional, política, econômica, social, mas, por outro lado, é um espaço que se abre, uma oportunidade para se discutir o que deveria ser, o que fazer de tudo isso e, do, e o fato de ser uma disputa do poder na instância local que é a cidade, que é o município, onde operam ou potencialmente podem vir a operar o poder político institucional via executivo e legislativo e o poder popular, dependendo de como se proceda né, na discussão sobre a conquista o e o exercício do futuro poder em cidades do porte de São Paulo e do que acontecer aqui pode ser um fator que poderá servir de referência para outras realidades do país afora. Então, primeiro, a realidade da crise, a crise institucional. Né? Uma definição de se, se confirma ou não uh, o golpe, ou seja, o afastamento definitivo da presidente Dilma. Isso vai depender da votação pelo Senado do impeachment. Né? E, Mas quando eu digo que a Dilma foi deposta, né, é olhando a, a, a realidade que está aí. Com certeza. O, o, o, o governo que devia ser provisório... Ele atua não, como com se fosse não, um Não, ele governo... já está cons... tentando se consolidar. Não, não é. se consolida porque ele é tão incompetente. Se, e se, se so... ele fosse Forma... provisório, é, ele não é. poderia ter mexido na estrutura não, do não Estado? Não deveria. Não deveria. Não poderia. Ele não Mesmo poderia mexer na, na, na expectativa de 180 dias de afastamento da presidência, eu não, nem por... sei como ela aguenta isso. Eu não teria não. aguentado ficar sabe, punida sim, sim, em, em prisão se, domiciliar, porque se, no fundo é uma prisão domiciliar, porque ela não tem como se locomover, nem pode se locomover... Ela está ainda sofrendo as então, consequências. Com, com, é, como é, é. Não dá para pensar que, que ela vai voltar, porque. Nem, nem, nem eu esse, acho que é esse essa aí. O governo saída, já viu, Paulo? pegou o ritmo. Nem é, já perdeu o ritmo, os seus quadros se, se desmontaram, a composição de governo se desmontou. Ela já não vinha dando muito certo na condução dos destinos Sim. do país. Ela, fazendo conseguiu, concessões. ela conseguiu se isolar é, completamente. Completamente. A crise do partido, do seu partido uma composição de forças heterodoxa, que foi o grande, o grande problema, a grande a grande causa dessa crise, é o esgotamento do sistema político no seu formato é, é, do presidencialismo de coalizão. É. Então, alguém sozinho com um poder é, supostamente enorme, né? Porque, mas subordinado a uma coalizão que vai de A a Z, no espectro político ideológico. E, e absolutamente. Com mais de 30 partidos. Ideológica, é. Né? é não ideológico mesmo. E com, uma, com uma, um quadro partidário exaurido, não são além do que siglas né, eleitorais, né, para poder usufruir o fundo partidário em alguns segundos da televisão, que são, que são moedas de troca né, nesse jogo rebaixado. É, da, da política Como é que nós né, vamos fazer a, a é. política voltar a ser política eleitoral? Por, por, eu estava lendo o jornal outro dia, disse que o, o Haddad aqui, está devendo 70 milhões da campanha Como é que, pô, 70 milhões? Quantas é. escolas a gente constrói com 70 milhões? Ah, daria <risos> para zerar o déficit de escolas no primeiro ensino fundamental Não, mas gasto ficar devendo de uma campanha 70 é milhões? E vai se acumular com o débito da outra campanha que eventualmente Você vai gastar fazer. quantos milhões na sua campanha? Ah, meu irmão. Eu nunca gastei muito em nenhuma campanha porque eu já não as usava né, a, aquilo que era permitido em lei que era o patrocínio de empresas e de dos empresários, empreendedores então, é, é, é, dos que vão uh, disputar vai os negócios a com a prefeitura. Do, não vai ser a campanha dos milhões? Não. Não mesmo. E é isso, de uma certa forma, é um meio de, não, de igualizar um pouco as, as candidaturas. Ou seja, como é proibido, por lei agora, o financiamento privado, empresarial, privado, empresarial pelo menos nesse item, nós nos igualizamos, porque nenhum candidato vai poder... Ter 70 milhões é, é. de dívidas. Não, não. não vai poder. É. Além disso, Paulo, eu acho que a sociedade... Você conquistar votos agora não basta ter dinheiro para comprar o voto. Eu acho que há um sentimento no meio da população. Até porque a mídia, as redes sociais, né, o debate político que está existindo no país inteiro, as pessoas estão discutindo política do jeito delas com os meios de que dispõem, sob a má influência da mídia, mas de qualquer forma está se discutindo política nesse país. E o eleitor né, está diante da... Da, da, do desafio de decidir vou votar em quem? Não, eu não vou votar mais? Hum. E às vezes nos assusta certas reações de, é, de, de... pessoas do povo que dizem, ah, é melhor não votar em ninguém então chamamos os militares de novo são reações desse tipo Sim. então é muito perigoso por isso que a nossa responsabilidade nessa conjuntura frente à questão eleitoral à disputa do poder e o que vai fazer desse poder é decisivo para convencer o eleitor que ele deve votar no interesse dele mesmo, porque claro. se ele não vota outros vão votar e quem vai votar por ele não tem compromisso nenhum com aquilo que interessa a ele. É, o, é um, um voto é. não dado corresponde a dois dados é, às vezes para o mais, adversário, né? é. não. Assim, além disso, Matemático, Além disso, é? por exemplo, a pessoa que vota ele vota pela criança que não vota, pelo idoso que não vota não precisa votar, pelo doente acabado que também não vai votar pelo preso que não vota, portanto é uma responsabilidade, o voto vale por quatro. Então, é uma responsabilidade né, você conseguir é, um voto ou você votar representando no mínimo quatro pessoas que não votam. Então isso você vai dar um resultado de uma, alguém eleito, um, uma política eleita, um projeto eleito que não vai corresponder ao interesse da coletividade, né, o interesse real do povo. Então, é um momento crítico, mas um momento de uma... De uma a, a crise ela é tão profunda, ela é tão aguda, é tão estrutural, é tão sistêmica, que dentro da lógica e da dialética, da lógica dialética, o processo vai precipitar é, né, contradições de tal natureza. Já está provocando que vai ter virada, vai ter processo de ruptura. Não revolucionário nos termos que a gente gostaria e que precisaria, mas vai ter rupturas. Isso está dando o mundo, eu acho que é exatamente de um modelo, um modelo neoliberal, econômico neoliberal, essa globalização, sabe? É, sabe? Diga, esse consumismo. Me diga é, uma, uma coisa. É. Quando eu era repórter político, tinha dentro da, da, do parlamento, tinha a frente parlamentar nacionalista. Tinha partidos de direita, até o DN participar. E cumpriu disso, um papel importante. E cumpriu né? um papel importante. É, eu é. lembro que, e creio que em 2009, não sei o que, tá, houve uma tentativa de recompor essa, essa frente. Uma frente política responsável, pensando no país. Né? E, e, isso não é possível... De, é porque re, eu, não tem mais partidos. Como, como, recompor, com como recompor um grupo parlamentar que se interesse pelo país? Eu acho é individualmente... Não é partidariamente. Mas não os, tem... os conglomerados, eles se dão com base em outros interesses, outras motivações. Motivações religiosas, motivações econômicas, né? Motiva... interesses assim, muito concretos dos ruralistas. da segurança. Dos empresários pode, né? de mídia. Não tem ninguém preocupado com a não segurança? Não tem lá. A segurança é Bala, nacional. a bancada da BBB, né? A soberania nacional. A bancada da Bala, vida. a bancada da Bíblia e a bancada da. Tem outro B aí no meio. Mas há, há, não tem ninguém cuidando da soberania? Porque há, há tanta violação da soberania ultimamente. Tem ninguém denunciando isso? Denuncia, viu, Paulo? Algum ou outro. Tem alguns, diferentes partidos. Nem Pô, posso configurar não, que... Não, não, não vai entendeu? ser possível reverter é, nenhuma não, dessas não medidas vejo. que ferem a soberania? Não, de... não vejo. Não vejo. É uma escuridão absoluta mesmo, sabe? Eu acho que tem que renascer no meio do povo... Sabe? E, e pessoas que emergem nesses, nesses, nesses momentos de crise que se expressa e catalisam através dessa pessoa né? um sentimento, uma vontade, um anseio uma demanda nem sempre explícita nem clara da sociedade, eu acho que é por aí e está tendo um germe nisso eu acho que isso vai se expondo se, se, se, vai se, expor, vai se, se apresentando é, é meio imponderável é meio não planejado é algo que mas, com certeza, essa situação de anomia total que está dada não tem solução através disso aí. Sim.